pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma amarração que se chama cruz envolvente da Anne, que é uma variação da cruz envolvente adaptada para recém-nascido. Então a gente começa da mesma maneira da cruz envolvente tradicional, pegando a marca do wrap e colocando aqui no centro do corpo. Pega a borda de cima do tecido ó, e passa lá para o outro lado. Organiza esse tecido no ombro, vem com a parte de baixo aqui, Faz a mesma coisa. Pega pela bordinha e leva lá pro outro lado. Os primeiros ajustes são iguais da coisa envolvente, que vai mudar é a finalização no final. Então aqui no caso eu tô com um bolso muito grande, ó, porque é um recém-nascido. Então eu vou apertar um pouquinho mais para ficar um bolsinho menor. É importante que fique um X nas costas e que esse X não fique com o tecido enrolado, né? que fique aberto. Então, o sentido do ajuste é quando a gente puxa o tecido lá para o lado, para diagonal, diagonal, ele aperta aqui. E a mesma coisa do outro lado. ó. E é assim que eu vou fazer os ajustes. Bom, depois de acalmar o pequeno, aqui a gente já vê uma posição bem da coluninha, bem curvadinha, ó, que ele relaxou. E aí a gente vai começar a massagem. Vai colocar, dando sempre o suporte, né, aqui para o segurando. Vai colocar a mão por baixo do pano e vai passar os pezinhos. Vai deixar ele sentadinho um pouquinho nessa cordinha aqui. Vai vir aqui pelo lado e vai achar a borda de cima. Porque achar daqui é mais difícil. Então, vem aqui pelo lado e puxa essa borda de cima. A altura é até a altura aqui, ó, do pescocinho, do início da orelha. Depois que eu puxei aqui, eu vou fazer o assento com esse pano que tá aqui embaixo. é colocar o pano lá para baixo, ó. Eu vou colocar a mão por aqui para puxar. Ó, eu Vou puxar esse pano para ficar entre o bebê e a minha barriga. Isso. E vou começar a ajustar. Para começar a ajustar, eu vou puxar a faixa que tá por baixo, ó. Então eu puxo. Estou ajustando o outro lado. Trago o tecido tensionado, esticado e entrego para outra mão. Aí eu vou fazer isso com cada partezinha. Vou fazer um ajuste ponto a ponto. É puxar cada pontinha para o tecido ficar bem ajustado. A outra parte. Aqui. isso aqui. Vou trocar de nenhum. Antes eu vou ajustar esse pedido aqui, ó. Que é o que vai ir lá pro outro lado agora. Troquei de mão. Vou pegar essa borda aqui e vou puxar, ó. Esse ajuste é importante porque é o ajuste da cervical. Então, eu puxei e entreguei para outra mão. Esse ajuste ponto a ponto, aqui nas costas vocês conseguem ver, ó, que o tecido todo vai ficando esticadinho, ó. Vamos até o final. Ai. Numa cruz envolvente tradicional, a gente cruza embaixo do bumbum e passa por baixo da perna do bebê. Nessa cruz envolvente da Anne, a gente vai fazer com que um dos lados passe todo por baixo do bumbum, assim. Eu vou dar um nó. essa parte de cima eu vou trazer para fazer tipo um, um apoiozinho para cervical melhor ó vou passar aqui dentro ó fiz um apoiozinho para cervical e esse tecido que sobrou eu levo ele aberto. ó para ter o melhor conforto aqui e trago aqui desse lado e passo por dentro também. Ó, que puxo. No final, que nem a gente faz com a outra amarração, a gente junta o pezinho, ó. Apoia a mão no pezinho. Coloca o joelhinho para cima e para dentro, ó. Para cima e para dentro. E fecha, ó, para vocês verem. Para respeitar a abertura de perna dele e a posição ergonômica. Ó, o joelhinho acima do rumbum. E aqui tá. Vou colocar mais perto. Cruz envolvente da Anne. Então, a gente pode usar com um pano longo, que nem esse aqui, ou com um pano curto. Se vocês tiverem um pano curto, quando passar o tecido aqui por baixo, vocês vão enrolar as duas pontas, trazer para esse lado e prender no pano. Vou colocar uma foto aqui de quando eu fiz com um pano curtinho essa amarração. Aqui é a cruz envolvente da Lani e o baby tá pronto pra curtir o tio soninho, cadê? Tá ali, ó. <risos>